Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Portões Celestiais da cantora Michelle Nascimento, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? E também fica aqui o meu pedido para você aí deixar o seu comentário aí de onde você está vendo esse vídeo, ok? Coloca aí a cidade, tá bom? Em que você está assistindo esse vídeo e também coloca aí as suas sugestões aí de hinos aí, por exemplo, esse aqui que eu tô gravando hoje é uma sugestão, tá? É, o pessoal pediu ele lá no VIP 4, tá? Lá do curso, né? No grupo né? de alunos. E eu tô aqui atendendo aqui essa sugestão, tá bom? Então deixa a sua aí. E quem sabe o próximo tutorial pode ser a sua sugestão, beleza? Bom, vamos pra música, né? É, a cifra tá na descrição. Link do curso... Na descrição pra você ser meu aluno. E se você quiser aí, né, ajudar o canal, também tem o Pix aí. Meu Pix, né? <risos> Na descrição, beleza? Vamos lá então. Bom, a música tá em Lá Maior, tá? E aí eu vou passar aqui a introdução pra vocês aqui. ó. É, os acordes da introdução são Lá. Aí tem esse acorde aqui, ó. Tá? Eu vou passar ele aqui das formas possíveis e imagináveis aqui. Isso aqui... É para ser um Mi com baixo em Lá, tá? Então, ó, vamos lá. Ó, tá? Mais ou menos aqui, pode ser feito aqui. Ele pode ser feito aqui. E pode ser feito aqui. Tá? Aí você escolhe aí onde vai fazer. Então, ó, Lá. Beleza? Mi com baixo em Lá. Tá? Ok. Depois vai ter um Ré com baixo em Lá. Ele pode ser feito aqui. Ele também pode ser feito aqui, e ele também pode ser feito aqui, tá? Ou assim, né? Aí vai depender da sua vontade, beleza? Então, a introdução é em cima desses acordes, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Aí... É, pegando os tempos dos acordes, você vai partir para quê? Para aquele solinho lá do piano, né? Então, fazer, ó. Você pode fazer aberto ou fechado, tá? Então, ó. Ok, vamos dar uma olhada? ó Beleza, de novo, ó. Fazer devagar, né? Se tiver difícil, você pode fazer aqui, ó. Tá? Vou fazer devagarzinho, ó. Ok, mais uma vez. Tá? Mas assim, eu acho que fica melhor aqui, tá, ó. Beleza? Aí depois, vai ser Mi com baixo em Lá. Você vai fazer aqui, ó. Então, ó. mais uma vez, ok, e depois vai cair no Ré com baixo em Lá, você pode fazer aqui, né, e segurar, né, aí mais uma vez, ó, beleza, vamos repetir bem devagarzinho, Aí depois vem pra cá, ó. Tá? Eu tô fazendo aqui do jeito que fique mais fácil, tá? Ok. Bom, fazer mais uma vez devagarzinho. Vai. Bem slow motion aí, ó. Ok. Depois aqui, ó. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Aí a segunda parte da introdução só toca os acordes, então vai ser lá, tá? Aí, aí o bumbo da bateria faz tum, tum, tum, tá? Tum, tum, tum. Então o que, que você pode fazer nesse tum, tum, tum? Você pode tocar acorde junto, ó. Beleza? Aí, ó, vai ser o... Mi com baixinho em Lá, tá? Ó, pode ser aqui, né? Depois Ré com baixinho em Lá. Beleza? Duas vezes, ó. Agora de forma mais facilitada, Lá. Mi com baixinho em Lá. Ré com baixinho em Lá. Repete o Ré com baixinho em Lá. Ok? Até aqui. É, vocês sabem né, que eu estou evitando cantar aí porque o YouTube está tuxando notificação de direitos autorais, tirando monetização de vídeo. tá uma delícia isso aqui, entendeu? Vamos lá: é, Lá maior. Me falaram de um lugar. Dó sustenido menor. Ré. Um lugar muito distante. Mi. Daqui, lá. Me falaram de um lugar Ré. Tá? Então, ó. Lá. Me falaram de um lugar Dó sustenido menor Ré. Onde o rei dos reis está. Mi. A reinar. Fá sustenido menor. Onde o todo poderoso Mi. Tá? Fá sustenido menor. Assentado no seu trono. Vou pegar um Ré mais pra cima aqui. Tá? Deixa eu me achar. Mi. Recebendo a adoração. Lá. Aí vai fazer, ó. Si menor. Lá com Dó sustenido. Ré. Já já eu passo de novo, tá? Que vem do nosso... Cadê a letra? Coração. Beleza. Então, ó. É... Você pode tocar aquela ideia do bombo que eu falei? Tum, tum, tum. Tum, tum. Você pode vir aqui, ó. Pararará, <SILENCIO> Não sei muita melodia, não, viu? pará paparará, pararará, pararará, pa pará pará parara. cadê? É isso mesmo. É até a melodia errada. pará pará paparará, Não sei cantar essa parte não, que vem do nosso coração. <risos> isso que dá, viu? Por isso que eu falo para vocês que eu não, não é bom pegar música assim na hora de gravar, porque uns brancos vêm que é uma maravilha, tá? É, aí outra ideia seria as notas de passagem, tocar o acorde e usar a nota de passagem para ir pro próximo. Então, ó. Tá vendo, ó? Então, ó... Me falaram de um lugar... Já esqueci toda a melodia da música, tá? Então eu tô fazendo o quê? Pegando terça, nona, tônica, nona e terça pra ir pular, lá, ó. Dó sustenido não vou fazer. Pro réu eu vou fazer que vai dar, ó. Tararara. Tá vendo? Também dá pra fazer essa ideia, tá vendo? Ó? Aí você pode fazer ó. Então, tônico ó. Tá? Não devia nem estar passando isso aqui, né? Eu tô indo além do tutorial, né? Vamos lá Me falaram de um lugar Aí, a mesma ideia pro real Tá vendo, ó? Ah, Aqui é uma outra ideia de dedilhado, ó. Tá? Então, vou fazer devagarzinho, né? Que Vai que alguém reclama. Beleza. Então, ó. Ou aqui, ó. Ou... Beleza. Aí, no Dó, você vai fazer, ó. Beleza? Agora o Ré. O Mi, só cai no acorde. Onde o rei dos reis está A reinar do poderoso. Tararada tará, pararará, Viu aqui, ó? Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré, Si menor. Eu tô fazendo aqui, ó, mas você pode fazer aqui, tá? Si menor, Lá com Dó sustenido. Tenido Ré, beleza? Eu não sei essa parte, não sei porque que deu um branco, mas beleza. Aqui nesse Vem do Nosso Coração rola um Mi Suss, tá? Ou Mi com quarta, né? Então, cadê? Aí faz assim, ó. aí vai pro lá para ir para outra parte vai ser lá santo santo eu irei mi tá cantar Fá sustenido menor quando eu passar ré os portões lá celestiais mi com os anjos lá mi continuando lá para sempre estarei, Mi, bem juntinho, Fá sustenido menor, bem ao lado, Ré, deixa eu me achar do meu rei, Lá, cantando um hino, Mi, em adoração, Fá sustenido menor, Ré em louvor, sempre, sempre, isso aqui vai ser Lá com baixo em Mi, e nunca mais voltar. Aí repete, faz o menor em adoração. Em louvor, Ré. Lá com baixo em Mi, sempre, sempre. E nunca mais Mi, né? Voltar. Ok? Pausou, tá? Ritmo pro Santo Santo. Eu acho que vai dar o mesmo, né? Santo, santo, narará, paparará, parar, pararáará, pararáará, pa, acho que já me perdi na música totalmente, cadê, vamos de novo? <risos> vamos lá que eu me perdi totalmente, vamos lá, lá que vai repetir, né? Só vai mudar a letra, né? Então vai ser LÁ. Parará, papá. Parará, Não tô cantando a letra de propósito, tá? para para então, ó, essa parte aqui, a segunda parte É exatamente igual a primeira, tá? só vai mudar a letra tá? Eu vou falar a letra e tocar os acordes Para evitar a fadiga e reclamações tá? Vamos lá Hoje eu sei que este lugar Lá, né? depois Dó, Siné menor Ré não se pode comparar Mi. Comparar Lá. Pois riqueza é o que não falta, né? Lá, depois Dó sustenido menor. Ré. E a coroa até teremos Mi. Fá sustenido menor ali. Cantaremos com os anjos. Mi. Fá sustenido menor. Voaremos. Com os arcanjos, Ré, é, Mi, onde livre viveremos, Lá, aí vai fazer aquele Si menor, Lá com Dó sustenido Ré, e pra sempre então diremos. Aí vai ser isso aqui, tá? E aí a gente vai agora pra parte do Santo Santo, beleza? Aí vai vir. Santo, santo, eu irei. Então, Lá maior, eu irei. Mi. Cantar, faço no menor. Quando eu passar, Ré. Os portões, Lá. Celestiais, Mi. Com os anjos, Lá. Mi. Beleza? Vamos dar andamento até o final. Lá. Para sempre estarei. Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando um hino Em adoração Beleza? Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aí vai repetir mais duas vezes em adoração, tá? E vai fazer um aleluia junto, né? Mas é os mesmos acordes. É, deixa eu ver o final aqui. Nunca mais voltar Aleluia Acho que é isso, né? Aleluia Acho que é isso, tá? Deu um branco aqui na melodia Mas os acordes são esses, tá? Ó, é aleluia Ré com Fá sustenido Beleza Ré E Lá maior Tá bom? Qualquer coisa tem a cifra, tá? Aí pra você baixar, né? <risos> E lembre, tá, gente, que é, muitos detalhes eu não passo aqui no YouTube. Muita coisa é exclusiva do curso, é exclusiva para alunos, tá bom? Então, tem muita coisa lá no curso, tipo... Então, essas paradas... Elas são exclusivas para quem é aluno do curso, tá? E até você que é aluno que está vendo esse vídeo, você tem que avançar para chegar nessas aulas, tá bom? Então, assim, por isso que muita coisa eu não passo aqui, tá? Mas você se tornando aluno vai ter acesso a todo o material exclusivo que está lá e principalmente ao suporte, beleza? Bom, o link está na descrição, tá? É, eu estou querendo fazer uma aula sobre acordes invertidos, tá? Eu vejo que o pessoal faz uma salada com esse assunto... Então a gente está precisando aí desmistificar essa questão de acorde invertido, tá? Provavelmente eu vou gravar para outra semana, vamos ver aí se tudo vai dar certo. Beleza, gente? Um abraço para vocês, tá? Até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!